Todos os dias são lançados novos filmes e séries nas mil e uma plataformas de streaming espalhadas por aí e nunca tivemos tanto conteúdo disponível de forma tão fácil como temos hoje em dia. Mas vamos ser honestos, já todos tivemos de ir para o 7 mar à procura de séries que nunca estrearam por cá sacar aquele filme do Ratatouille que temos aqui guardado num DVD já arriscado ou ouvir aquele álbum em vinil do JCDC sem ter de levar com os anúncios do Spotify. I'm a pirate. Mas depois acabamos com várias pastas desorganizadas no computador, com nomes esquisitos e a ter de usar uma destas se quisermos reproduzir o conteúdo noutro no dispositivo. Funciona, mas não é ideal. A solução é criar o teu próprio media server e usar o Plex para fazer gestão do conteúdo. Ora, o Plex é uma plataforma que te permite facilmente criar um media server e aceder a todos os teus filmes e séries em qualquer dispositivo. Uau. Usando os metadados do ficheiro, o Plex consegue extrair toda a informação sobre um filme ou série e encontrar thumbnails, sinopses, elenco, trailers, críticas e apresentar tudo de uma forma simples e esteticamente bonita. Uau, cool. Existem ainda alguns filmes e séries clássicos disponíveis gratuitamente, suportados por anúncios e ainda te dá acesso a alguns canais do Web TV. O Plex tem ainda uma funcionalidade que te ajuda a encontrar a plataforma de streaming que tenha disponível a série ou filme que procuras. E o melhor é que tudo isto custa 0€ por mês. Pro bono, it's free. A maneira mais mais barata para te aventurares a criar o teu media server é usando o teu computador e instalares o cliente do Plex server. No entanto, nesta situação o Plex só irá funcionar enquanto o teu PC estiver ligado, o que não é ideal. A maneira mais simples é mesmo como eu fiz, comprar uma NAS compatível com o Plex. Uma NAS é basicamente um disco externo que está constantemente ligado à tua rede, uma espécie de Dropbox local. Na descrição deste vídeo tens um link para a lista de nas compatíveis com o Plex. Mas sinceramente, se não tiveres muito à vontade com isto e quiseres apenas uma solução simples e o mais barata possível, podes comprar uma MyCloud Home da Western Digital. Funciona como se fosse uma cloud pessoal, onde podes guardar os teus fecheiros localmente e instalar lá o Plex de forma simples. É o que eu uso há mais de 3 anos e tem funcionado na perfeição. Quando o Plex estiver instalado, vão ser criadas 5 pastas automáticas para vídeos, filmes, séries, música e fotos. A partir daí, apenas tens de arrastar os fecheiros das tuas séries ou filmes para as respectivas pastas e o Plex irá automaticamente interpretar e organizar tudo por ti. É Se tudo isto sou eu a incitar à pirataria, obviamente que não. Aliás, sempre que exista conteúdo disponível de forma legal, deves pagar por ele, seja indo ao cinema ou subscrevendo a um serviço de streaming. That's nice. I no entanto, acho que o Plex é uma excelente maneira de conseguires criar o teu próprio catálogo de filmes e séries que já adquiriste noutros suportes ou que não encontras em lado nenhum de forma legal.